Olá pessoal, tudo bem? É, esse é o terceiro vídeo da série de, de respostas às perguntas mais frequentes sobre GPS, aventura, segurança e outros assuntos outdoors. Então, é, dessa vez eu não estou fazendo ao vivo, eu estou uh, gravando porque não vou ter tempo de fazer ao vivo, então... Mas de qualquer forma eu vou responder aqui 10 a, a, a perguntas que eu separei que eu recebi nos últimos dias sobre o assunto, tá? Vai ser bem breve. Primeira pergunta aqui é por que, que, que, que usam, ah, entendi aqui, é, por que que é utilizado a luz azul para navegação noturna? Uh, em, em orientação e navegação tá. a luz azul em handlamp ou, é, ou lanternas é utilizado já há muito tempo para navegações noturnas é, porque a luz vermelha que tem o mesmo objetivo você é, não causar impacto com a luz branca é, não ser visto não incomodar Alguém que esteja próximo, né? É uma atividade. Você está exercendo uma atividade onde a luz branca chama muita atenção, causa muito impacto, pode assustar os animais, etc. E aí você utiliza ou a luz vermelha ou a luz azul. A luz vermelha a gente utiliza para para tudo que para você enxergar alguma coisa próxima, né? Para você manipular alguma coisa nos raio de 1, um, 2 metros no, no seu entorno sem chamar atenção e a luz azul você usa para navegação porque se você utilizar a luz vermelha para navegação para leitura de mapas os mapas possuem informações em vermelho e essas informações em vermelho você não é visto você não vai conseguir enxergar né não vai refletir nos teus olhos o, o contraste das informações que estiverem vermelho no mapa se você utilizar uma luz vermelha então a gente utiliza a luz azul que assim você é, mantém o objetivo de, de, de iluminar apenas localmente né não ser visto não chamar atenção e conseguir ler o mapa sem perder nenhuma informação e as luz azul também ajuda a navegação noturna que ela atravessa neblina nevoeiro névoa né é, é, condensação da atmosfera de forma melhor do que a luz branca você joga a luz branca lá na neblina ela reflete em você, você não enxerga nada então você usa a luz azul ela atravessa assim é, consegue atravessar melhor você enxerga mais através da neblina com a luz azul ok? espero que tenha te ajudado aí na resposta é, deixa... ah tá como ah, ah, calibrar o altímetro ou barômetro do GPS tá é, a calibração do altímetro barométrico no caso estamos falando aqui do altímetro barométrico não do altímetro por GPS né que são dois tipos de altímetro que podem ter no teu aparelho pode ter até os dois dependendo do aparelho pode ter os dois tipos de altímetro o altímetro por GPS e o altímetro barométrico né o altímetro que mede a te dá informações sobre a tua altitude de acordo com o modelo digital de elevação que recebe é, e, a, e recebe essa informação via satélite ou o altímetro que dá a informação sobre a sua altitude calculando a pressão do ar do local que você está. E aí converte a pressão do ar e encontra a altitude. Tá? Se você estiver utilizando o altímetro barométrico, que é altímetro por que dá altura através do barômetro, através da pressão do ar é normal você precisa sempre calibrar o altímetro ou barômetro é, que em geral o mesmo sensor é os dois juntos é, seu gps antes de de entrar no mato de fazer uma, sua atividade principalmente se você utiliza a altimetria para se orientar né? é, aquele tripé da é, direção Distância e altitude, né? para você se orientar, principalmente onde, em áreas montanhosas, onde utiliza muito a informação do, da altimetria para nos posicionar no terreno. Então você tem duas formas de calibrar: ou você calibra sabendo a altitude que você está e você transfere para o GPS, ou você calibra sabendo a pressão do ar que está aqui é existente naquele momento aonde você está e você transfere pra, para o gps existem duas formas de ter essas duas informações a primeira se você for calibrar pela altitude a formato mais comum é você se tanto se você estiver com mapa físico quanto se estiver com mapa digital dentro do seu gps você vai primeiro localizar onde você está no mapa em segundo você vai localizar qual é a curva de relevo mais próximo de você no mapa aí você vai até aquela curva de relevo e extraia a ele, o dado de elevação dela qual é a altitude daquela curva e aí você transfere para o mapa vai transfere para o altímetro fácil a segunda forma de você calibrar é pela pressão e como que você obtém os dados de pressão né os dados de pressão você pode obter em aeroportos ou em estações meteorológicas. Você pode obter em, em, em estações meteorológicas é, convencionais, né, físicas ou de forma online. Né. As convencionais você procura na cidade que você estará, qual é a, a, a, a pressão do ar naquele momento daquela cidade ou online você acessa a rede de estações meteorológicas automáticas do instituto nacional de meteorologia e aí você consegue essa informação ok o que é um rádio gps é uma boa pergunta o que é um rádio gps o rádio gps são rádios comunicadores aonde é possui embarcado um sensor de GPS para receber as coordenadas de latitude e longitude da onde o, o rádio está. Ele usa então, ele recebe essa esse posicionamento e trans, trans converte em, em em sinais de áudio e aí você transmite esse sinal de ra, de áudio pelo rádio. Dentro desse sinal de rádio é chamado de rádio pacote, tem um pacote de informação, dentro desse pacote de informação está a informações sobre a sua longitude e latitude sobre as suas coordenadas só sobre a sua posição e aí uma vez que você transmite essa informação esse áudio contendo as suas coordenadas todos os outros rádios gps que estiverem na sua frequência ao seu alcance ao alcance da sua frequência e receberem aquele seu áudio automaticamente vão te posicionar no mapa Okay? então é para isso que usam rádio GPS para vocês é, quando você está em equipe quando você está é, com seus amigos em uma atividade por exemplo, onde não tem sinal de celular e todo mundo precisa saber aonde está todo mundo a todo momento a todo instante, então é utilizado um rádio GPS numa né? exploração uh, numa expedição, numa operação de busca e resgate você precisa, onde, todo mundo precisa saber onde está então utiliza-se um, utiliza um rádio GPS que aí é só aperta o botão e transmite essa coordenada e quem tem um rádio GPS já recebe aquela coordenada e alguns modelos você recebe a coordenada numérica e você plota no teu mapa físico outros modelos você já recebe é, já visualiza no visor do rádio um mapa com a posição daquela pessoa tá? então é para isso que é um rádio GPS uh, melhor mapa base grátis para Garmin. É, não sei se é o melhor, mas eu não conheço outros, outros gratuitos melhores. Pode existir, mas eu não conheço. É, o projeto source que é a rede colaborativa de informações é, de mapeadores e pessoas do Brasil inteiro que contribuem com o projeto, mapeando de forma voluntária diversos lugares. E aí você é, baixa essas informações, baixa esse mapa e coloca no teu GPS. Lembrando que a rede Track Source é um mapeamento viário, né? um mapeamento de caminhos, um mapeamento de cidades. É um mapa rodoviário praticamente, né? é, e é interessante que a gente que, que, que faz trilhas tenha uh, pelo menos dois mapas no GPS, o mapa topográfico com as curvas de relevo, né? as curvas de nível, as informações do relevo do terreno e o mapa rodoviário com, com informações de caminhos, trilhas, estradas, locais, cidades, pontos de interesse, etc. Então, para a questão de mapa rodoviário, a rede Tracksource, o projeto Tracksource, para a questão da camada eh, de mapa de relevo curva de nível mapa topográfico de 5 metros 20 metros eu acho interessante o, o site alternativas livres eu tenho um vídeo sobre isso procura aí é, é, é, um vídeo que eu postei sobre mapas grátis para garmin e aí eu coloco na descrição desse vídeo essas informações ok uh, outra pergunta qual a escala melhor escala de visualização a escala de visualização do mapa no visor do garmin do gps ó a melhor escala né? diferente do mapa físico no garmin você ou em qualquer outro gps ou qualquer outro navegador você escolhe a escala de visualização você pode visualizar 100 metros de trilha à frente 500 metros de trilha à frente um quilômetro de trilha à frente 10 metros de trilha à frente né? A escala que você vai escolher vai ser correspondente à sua visão real né? quanto você está enxergando de trilha à frente. Se você está em uma atividade onde você só enxerga 10 metros de trilha à frente por vez, é importante que você coloque a escala divisor do seu GPS a 10, 20 metros de trilha à frente. Né? Não, não tem sentido usar 100 metros se você só enxerga 10, e o contrário também se você está numa atividade de carro de bicicleta de moto onde você enxerga um quilômetro de estrada à frente né e você vai rodar mais 100 quilômetros não tem sentido a escala do seu gps é, ser de 100 metros por exemplo porque você precisa sempre saber o que tem nos próximos metros nos próximos quilômetros à sua frente né é, assim você evita erros, por exemplo de estar numa trilha onde você só enxerga 20 metros de trilha por vez e aí você coloca a escala do mapa em, é, do visor em um quilômetro, você só vai perceber que saiu fora da trilha depois de 500 metros depois de mil metros E aí você tem que voltar tudo né? então é importante a escala do visor sempre acompanhar, a, a, a mais ou menos a sua visual, a visualização que você tem da trilha à sua frente, quantos metros você consegue é, enxergar a trilha à sua frente. Okay? É uma pergunta aqui bem interessante. Quando você se perde e você está com uma bússola é, é, para sair daquela situação é verdade que é só seguir o norte? Hum, depende do lugar que você está. Esse mito de que você basta seguir o norte da bússola para você é, sair de uma situação de perdido, né, para você em busca de, de se reorientar, é falso. Ou melhor, ele não serve para o planeta inteiro, né? Porque é, quando você vai para uma região e você é, a primeira coisa que você tem que fazer é analisar o local que você vai visitar, ou dar uma olhada no que tem no entorno e tentar memorizar qual é a direção eh, dessas civilizações, desses pontos de apoio das cidades eh, do entorno, da onde você vai fazer a atividade, qual é a, a direção dela em relação a onde você estará, né? Se as cidades é, se o hotel está ao norte Se tem um povoado a leste Se tem um posto de gasolina no sudeste né? é, Se tem um rio a oeste você, vai, você tem que dar uma estudadinha no mapa Para ver é, O que, que existe no entorno E tentar de alguma forma Ter uma noção Da direção desses locais De forma que se você estiver Na Serra do Mar Paulista aqui, né? E se perder Na Paranapiacaba e utilizar essa lógica de ah, me perdi lá em Paraná, Paraná, me perdi na Serra do Mar, então basta eu seguir o norte da Bússola que eu vou me salvar. Você vai andar 600 km fácil até encontrar alguma coisa, né? no mínimo 100 km você vai andar até encontrar uma estrada cruzando a Serra do Mar. Então, não é verdade. Ali, se você se perder, qual que é a lógica? É e pro litoral, onde que está o litoral em relação à Serra do Mar? Está para o leste mais ou menos leste, quase sul não é isso? Né? sudeste, dependendo do ponto que você está da Serra do Mar e você vai descer a lógica é você descer a serra continuar descendo, qualquer civilização estará a menos de 10, 15 quilômetros de distância reta de qualquer lugar da Serra do Mar paulista né? então se você for para o norte você vai se perder mais nesse sentido. Então, para onde que você vai? Você vai em direção a a civilização mais próxima, ao ponto de apoio, um ponto de referência mais próximo, seja ele é, se ele estiver no norte, se ele estiver no sul, se ele estiver no oeste, né? É isso que vai fazer com que você saia daquela situação. Lembrando que isso é o último recurso, isso é o último recurso. Todos os outros procedimentos de reorientação, de reconhecimento, de saída, né, da, daquela situação se esgotaram. Então, esse é o último recurso que aí você vai tentar memorizar. É, é, qual é a direção da cidade mais próxima? Vai é, seguir na bússola e por conta da bússola você vai evitar de andar em círculos. Você vai andar bastante, você não sabe o que tem à tua frente e ela vai te ajudar muito a seguir naquela direção sem andar muito em círculos. É isso. Tá, então cuidado aí com tudo que você lê por aí. Pergunte. É... Qual é a melhor bússola? com clinômetro e é, ajuste de declinação. Procura a bússola Silva. A bússola Silva ela tem uma bússola muito boa. Aliás, todas as bússolas que a Silva faz são boas. É, eu acho que a Exploration, Exploration. Hum, eu não lembro o nome da bússola, mas é uma bússola plana. É de base de acrílico para você usar é, tanto em cima do mapa quanto para você usar no terreno. Expedition acho que é Expedition e ela tem é, ajuste de declinação e tem um clinômetro, tá? Dá uma olhada nela. O eu vou original, hein? Não vai pegar uma réplica por aí. É, o que é, é coordenadas Main Head? Sistema de coordenadas Main Head. O sistema de coordenadas Made in head. Made in head. O sistema de coordenadas Maidenhead é um sistema uh, de coordenadas que foi criado para facilitar, uh, ele também é chamado de grid locator para facilitar a transmissão de informações sobre localização de antenas, de localização de transmissores na comunidade de rádio amador. Tá? Então a comunidade de rádio amador dividir o mundo em coordenadas chamadas made in head, ou grid locator uh, essas coordenadas têm mais ou menos uh, quadrículas de 12 até 12 km de raio né e aonde onde os uh, uh, compostas essas coordenadas são compostas por seis algarismos né duas letras dois números duas letras então a transmissão fonética dessas coordenadas são só se é o algarismo é rápida né é, então por exemplo é, quilo lima é, sexto sexto é, quilo zulu então eu já transmiti minha coordenada de forma rápida dentro não é preciso porque é, não é para localizar um ponto é para localizar o raio de ação de uma determinada antena de uma, de uma determinada antena transmissora. Então eles não transmitem a coordenada deles, do rádio amador. É, é para transmitir ah, o raio né, de transmissão de uma determinada estação de rádio. Okay? É, a gente não usa isso em, na aventura. A gente só usa isso no rádio para ah, informar a nossa, a nossa posição aproximada no planeta Terra. E é mais usado isso em transmissões de longa distância, transmissões HF. Né? Você está aqui no Brasil, está falando com um cara na Alemanha, e aí vocês estão conversando lá em, em, na linguagem de radioamador, e aí ele pergunta qual o seu grid locator, e aí você responde, ah, meu grid locator é tal. Né? Ele não quer saber onde é sua casa, só quer saber a sua região. Última pergunta aqui qual os melhores mapas gratuitos para o Basecamp, olha a resposta dessa pergunta é a mesma resposta da pergunta do rapaz ali sobre o melhor mapa grátis para Garmin tá? os mesmas, mesmos lugares é, é, mapa de caminhos mapa rodoviário, mapa de trilhas projeto TrackSource você baixa para Garmin você baixa para o Basecamp e no Alternativas Libres você baixa o OpenStreetMap é, com curvas de relevo, com curvas de nível para o Basecamp. E aí dessa forma você tem o mesmo mapa, isso é importante é sempre ter isso, é, o mesmo mapa, o mesmo mapa base, tanto no teu aparelho Garmin quanto no Basecamp. Isso vai te ajudar muito nas questões de planejamento, análise de terreno, edição de trilha, bem legal. Ok? Então é isso. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.